onde é esse putamento do Sarapó. É, é, é, é. Sarapó vive ao é, vivo. É, é. Sarapó vive é, é, é. Toda noite ele fala comigo. Toda noite. Quando meia-noite, alegre, né?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 Silêncio, ficar quieto, tinha enfrentar. Aí, aí, aí sempre ele, ele é, fala comigo, toda noite. É isso. O Sarapó foi embora, mas deixou fruto. Então nós vamos seguir esse caminho. Come hey.